Fala pessoal, tudo bem? O Makiz aqui, sejam bem-vindos a mais uma gameplay. Dessa vez de Phasmofobia, ou como o pessoal prefere chamar, Fantasmofobia. Então vamos lá, né? Vamos ver se a gente vai tomar alguns sustos hoje ou se a gente vai conseguir terminar essa gameplay, né? Então vamos lá, vamos começar a jogar. Eita Que merda é essa? Wtf A mulher tá doidona, filho Que isso? Alô, tem alguém em casa? Você está aqui? Eu não tô não. Você está aqui? Dorothy Martin Dorothy Martin Dorothy Martin Dorothy, você está aqui? Apareça, não se pondo. 11 graus aqui, aqui, a chama, Dorothy Martin, apareça agora. Apareça Solta agora. Bunda. Ai, Dorothy Martins. Achei, tá aqui no bairro. Já? Já? Que é isso, cara? Então nem vou aí. Ih, Ih já apanhou. <risos> já apanhou o e tu você gente tá trabalhando bem Tô tá aqui na verdade, aqui no, na lavanderia na... 16 graus hein Tô ficando com frio rapaziada <risos> Ó minha mãe sempre me alertou com Onde? esse perigo aí de fantasma mano. Tô ficando com medo Tá aqui, tô falando ah, não, não oh, Ah, place? eu vou morrer, mano, eu vou morrer mm -hmm. O está? Meu Deus! Alguém morreu! Tem um cara destroçado aqui, Deus me livre. Que isso, Que é isso? James, é isso. <risos> Mano, um cara morreu aqui, Jesus. Eu tô com medo. Eu Mano, o, o cara virou pe Meu Deus, eu vou sair correndo aqui. Jesus do céu, fantasma aqui. Meu pai, Deus me livre. Tá aqui na sala, Deus é mais. Você tá ele vivo? Tava, tava aqui, meu Deus, mano. Ele tava aqui do meu lado, Jesus amado. Quero minha mãe. Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é a vida da salvação. MEU DEUS Ai. Ela passou aqui Eu acho que foi pro porão MEU DEUS Jesus amado Tudo morto, morto, tá me ouvindo? Gente, eu acho que eu morri. Você está aqui? É você o morto? Sim. Sim, eu. Caralho, mano. Ele me matou, atravessou a parede aqui, bicho. <risos> tá me ouvindo? Tô, tô, tô te ouvindo. Mano, eu acho que a gente morreu. O que, que a gente faz agora? Sei lá, mano. Espera ele fechar o caminhão. Será que tem vida ó, após a porta? As pernas do meu bicho tá aqui pra baixo. Aperta o shift que você corre mais rápido. Aqui, ó. Você tá vendo? Caralho, que merda é essa? <risos> <risos> <risos> você atravessou a parede, velho. É de um manjo. Que isso, meu Deus do céu! Aquele ataque ali que ela foi ali na sala, tu quase morreu, hein? Se fosse mais um pouquinho o ataque, tu tinha morrido. Olha meu corpo aqui embaixo. Caraca, eu caí igual merda. Aqui morreu no porão. Aqui. Não pisa no meu corpo, cara. Eu tenho sentimentos. Você tá em cima dele. Pô. Merda! Desculpa, corpo. Não <risos> dá nada, pô, você quebrou o pescoço. Não você caiu da assim escada que e quebrou o pescoço, mano. Faz sentido. Apesar de que eu vi Sim. uma mão, mas tudo bem. Nem foi o, o fantasma, foi tu caindo, né? Eu bati Caraca, a cabeça sou no merda vaso mesmo. lá e morri também. Só morte bosta. É, mano. É isso aí, rapaziada, como vocês viram, né, <risos> eu fui morto, né, acabei sendo morto aí pelo fantasma. Alguns dizem que eu bati a cabeça, né, caí da escada, mas cá entre nós, a gente viu alguma coisa ali. E é a vida, né, vida que segue. Valeu, grande abraço.